Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre um produto que eu recebi na Glambox, que é a progressiva de chuveiro da Secret Lee Como o meu cabelo já é liso, eu achei melhor testar no cabelo da minha tia. Ela tem o cabelo bem ondulado, a estrutura bem cacheadinha, então eu achei mais legal que vocês iam ver melhor o resultado. E ela já testou outras progressivas, então a gente tem parâmetro para dizer se realmente alisou ou não. Acho muito importante começar dizendo que esse produto, apesar de se chamar progressiva de chuveiro, nada mais é do que uma máscara de esmaia, esmaia cabelo, desmaia fios, depende de cada um chama de um jeito. Ela não tem formal, ela promete ter só ativos naturais, óleo de argã e panthenol. Promete cabelos macios, sedosos e brilhantes, um cabelo liso em 5 minutos. As instruções dizem que tem que aplicar no cabelo limpo e úmido, deixar agir por 5 minutos, tirar o excesso e secar e pranchar. Como o fio da minha tia é muito fininho, a gente só secou com um secador e já deu um resultado. Mas se o teu cabelo é um pouco mais ondulado ou o teu fio é um pouco mais uh, pesado que o dela, talvez tu precise da prancha também. A gente notou é que ele deixa o cabelo com uma aparência muito mais hidratada e muito mais alinhado. Ele não deixa cheiro forte no cabelo como outras progressivas que têm química deixam. Então, para quem tem criança, pessoa idosa, que não pode ficar com aquele cheiro de química o dia inteiro depois, esse aqui funciona super bem. A aplicação dele é super rápida, então tu só Vai ali, passa aí como se fosse uma máscara de verdade, como se fosse realmente uma máscara daquelas de potinho. A bisnaga ajuda bastante, consegue dosar direitinho a quantidade que tu vai passar por pedaço do cabelo. A gente dividiu o cabelo dela em quatro pedaços, se eu não me engano, e aplicou nos pedacinhos como se fosse uma, um creme hidratante mesmo, e deixou agir. Por mais que ela não tenha cheiro de química e não deixe um cheiro forte no cabelo, o cheiro do produto me lembrou um pouco o cheiro de sabão de roupa, aquele sabão em barra azul, sabe? Mas não é um problema, ele não fica no cabelo depois e na hora da aplicação só que tu sente um pouquinho. O resultado do produto é realmente um cabelo bem mais liso, bem mais alinhado e muito mais hidratado. Eu notei que na segunda lavagem dela, depois do dia que a gente aplicou, o cabelo ficou realmente bem mais liso do que na primeira lavagem, então eu acredito que ele vai agindo por um período maior e não precisa aplicar tantas vezes assim que não é em toda a lavagem que você vai aplicar. Eu não recomendo para quem quer fazer uma progressiva no cabelo realmente alisar e deixar ele liso por muito tempo, mas se tu quer um resultado que não seja definitivo, ficar se um cabelo liso para algumas ocasiões ou por alguns dias, por exemplo para uma, uma viagem, em algum momento diferente, eu acho que ele super vale a pena. Por ser muito prático, só tem que cuidar porque ele ainda pede a aplicação de calor e isso pode acabar danificando os fios. Mas tirando isso, é perfeito, maravilhoso e a gente tá muito feliz com ele. Se vocês quiserem ver como esse produto funciona no meu cabelo, comenta aqui que eu volto a mostrar. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like e a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!